Crusher, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. Mais uma bela manhã eu se inicia aqui no estúdio rústico e eu estou tomando um cafezinho naquela canequinha do Ozob. Nerdstore.com.br Você pode estar se perguntando aí, Guilherme, você dormiu à noite e acordou cedo ou, ou você tá varando e tá fingindo que é de manhã, que tipo, você tá acordando de manhã e tal. Você já sabe a resposta, tá bom? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Hoje vamos fazer então mais um desenhando de cabeça aquele quadro no canal onde vocês sugerem personagens que eu tenho que conhecer Eu tenho que ter visto pelo menos uma vez na minha vida e eu vou reproduzi-lo aqui com o poder da minha memória O bom é que eu sinto que eu tô ficando muito melhor nesse exercício desde o início desse programa Porque eu acho que tem algumas coisas que eu tô acertando que importam mais do que os detalhes E a proporção do personagem, a pose que ele tá usando Então vamos ver, a gente tem que fazer o Zoro no nosso modo easy e a gente tem no nosso modo hard o Toguro de Yu Yu Hakusho. Vamos ver o que acontece. O Toguro, são dois animes assim que eu assisti pouco. Então, hum, acho que vai dar bom. Vamos ver o que acontece. Ok, pra começar esse, eu, o, o Zoro. Eu vou, eu vou pegar um brush maior e vou fazer tipo umas manchas pra pensar numa pose pra ele. Eu lembro que ele tinha uma pose super épica, assim, sabe? Com as costinhas bem curvadas e com a perna aberta, assim. É, onde ele... <risos> talvez, talvez esteja aberto demais. Era uma pose meio assim, ó. Onde ele ficava com uma espada na boca. Ele ficava com as outras duas em X, talvez. Assim. Eu, eu... <risos> é isso que vai, que vai acontecer aqui hoje, então é mais ou menos isso. Lembrando que aqui eu tô tentando imaginar também alguma relação de perspectiva aqui nessa cena, só pra gente conseguir fazer algo mais interessante. E pronto, meu esboço tá feito, sem pensar muito é, em detalhes, né? E acho que isso é uma coisa muito legal também aqui, que dá pra comunicar com este quadro, porque esse quadro aqui ele não é pra ser só uma. <risos> ele é pra ter algum, algum critério ainda pra você sentir alguma coisa, aprender algum negócio. E esse daqui é esse, né? A estrutura, o gesto, a pose de um personagem pode ser feito rapidamente sem se preocupar com detalhes, né? Então vamos lá: o, o, o, o Zorororo, o Ronoroa, Ronoroa, cabeça de. de. ele tinha um narizinho. Aquele narizinho de anime bem pequenininho Um zóio grande, assim, de anime também, porque é no, no... no... né? One Piece Ele tinha uma bandana, às vezes, né? Que ele usava na cabeça, assim Eu acho que era uma bandana que cobria muito o olho dele Não era? Não era um negócio meio assim? Então eu vou fazer aquele olho de, de One Piece, que é o olho do boneco O boneco tá... tá, tá vidrado O boneco tá maluco Ok, eu vou, eu vou fingir que isso daqui era a bandaninha dele Uma orelha, um cabelinho É... ele tinha um bocão né? One Piece todo mundo... Aqui não tem um bocão. Uns dentão. Ah, talvez talvez desse pra fazer ele com tipo, um canino Assim aqui nessa última parte né ah, Aqui eu acho que o jeito mais fácil É fazer o um rosto reto mesmo Eu sinto que tá, tá parecendo um, um Zoro muito jovem Eu não sei, eu não sei o que, que ele tinha Que era diferente é, Agora eu também não lembro sobre o formato dessas Katana dele aqui, se era fininha Assim ou se era mais se era Redondo ou mais reto esse negócio Ele tinha uma, ba uma barbicha Tinha, tinha Tinha sim, tinha barbicha, tem que ter barbicha Não é? Não é possível que não tenha. Tem que ter uma barbichinha aqui. Vou fazer aqui assim, ó. Pronto, tá mais, mais empenhado aqui na... na, na energia. Uma, uh, uh, corre! Vou... <risos> é, a linha reta vai ser assim hoje, tá? <risos> ele tinha uma faixa no meio da cintura. Vamos, vamos fazer um rascunho rápido de, de anatomia aqui. É, só pra gente ter alguma coisa pra começar. Ele, tia, ele tinha uma faixa na cintura, ele usava uma calça. Uma calça que era mais grossa aqui. E aqui tinha uma... Um esquema desse, eu acho. De vez em quando, ele ficava sem camiseta, né, eu acho. Ele tinha cicatrizes pelo corpo? Eu vou colocar grandes cicatrizes pelo corpo dele. <risos> eu, pra, pra você saber, assim, a minha experiência com esse esta série, ela não é muito Vasta, né, eu assisti Só 130 episódios né? Eu não, eu não vi muito Infelizmente, né, isso é, um, é uma série tão Longa que 130 episódios não é coisa Nenhuma, né, você começou a ver ali Eu, tava, eu tô no final, eu, eu, eu terminei, eu lembro do final Daquela saga lá de Arabasta né? Que tinha o, o pessoal lá, né Eu não lembro muita coisa, faz muitos anos já Mas eu lembro que eu gostei bastante dos bonecos Adorei o, o design dos bonecos eu, achei... eu lembro que no começo eu fiquei um pouquinho Relutante, né, porque a gente tá com Acostumado com uma estética mais associada com esse mundo de anime mangá, ter uma certa, né, um, um, um certo caminho e ver algo que foge tanto das convenções pode assustar um pouco. Mas depois que você olha bem, olha bem, Vegeta, olha bem, depois que você olha bem, você vê que é a mesma coisa, né, o, é só ele só tá puxando a barrinha da estilização um pouco mais para um lado do que para o outro aquilo que a gente conversou no, no outro vídeo aqui também né sobre realismo e estilização né ele só tá jogando a barra do, do estilo lá longe na deformação na simplificação e, e isso é um veículo para energia é um veículo para para muitas outras coisas né eu acho que isso que é o legal a, a, a simplificação ela, ela normalmente resulta numa uh, numa facilidade comunicativa é, o que não é necessariamente verdade em todos os casos, mas eu acho que em vários ele pode ser sim. Vamos dar uma, uma, uma dobradinha aqui nessas pontas dessas katana aqui. Eu sei que, tipo, eu tenho certeza que as espadas tem nome, que cada uma vem de um lugar e tem uma puta história, né? Mas eu não lembro, então... <risos> Vamos pintar isso daqui assim com uma cor mais, mais escura. Eu, ju, eu juro que eu não, eu não consigo mais saber o que, que tá. Ele, talvez ele não tenha cicatrizes pelo corpo dele. <risos> eu não lembro. Tá bom? Vamos fazer aqui a calça dele. Eu, ó, eu, é, olha só, eu tô, eu tô assim, sinceramente satisfeito. Ah, o sapato desse cara. Uma bota de pirata, bem sem graça. Só pra gente terminar logo. Então tá, vamos tirar aqui um pouco desse negócio. Acho que tá. Tem algo muito errado acontecendo com essa perna aqui dele, mas. É. É o, é, o que gente, é o que a gente tem. É o que tem pra hoje. Esse é o nosso Roronoa. Feito de cabeças. É, eu acho que ele.. É, ele é, eu lembro que ele era bem forte, né? É, assim, a quantidade de peso que ele aguenta. Mas ele não tá muito. Visualmente muito intimidante aqui não né, mas eu não, ele tinha alguma coisa no não lembro, não lembro Se não me engano a calça dele também é preta, então eu vou fazer aqui assim ó, tá bom? Então é isso aí, é assim que ficou ele de cabeça, eu vou agora pesquisar uma referência Trazê-la aqui pra nossa tela e a gente vai fazer algumas correções nesse desenho Pra ver o que foi que eu lembrei, o que foi que faltou e, e comparar algumas coisas, beleza? Vamos lá! Aqui está uma referência, então, eu peguei três imagens aqui, uma do anime, outra uma imagem proporcional, imagino. imagino, é, parece meio tratada, uma imagem muito estranha, e, e a outra é de um jogo, nenhuma é exatamente a pose que eu lembrava, talvez ela não exista, né, eu acho que a mais parecida é aquela do videogame ali mesmo, que ele tá com a espada e, a, e as mãos são as duas assim, né, não assim, bom, vai saber, de qualquer forma, ele tem várias poses de ataque, que eu me lembro, a faixa na cintura eu lembrei, a calça que é preta, mas é verde também a bota era da mesma cor, eu devia ter lembrado a camisa, a camisa dele ali, eu joguei fora tem uma versão que ele tá usando um casacão que ele amarra na cintura também, ou só joga pra trás né, é, também não lembrei de nada parecido com isso é, aqui, pelo jeito as espadas tem um negocinho redondinho ao invés de quadrado, eu não lembrei da cicatriz nem dos brincos são coisas que eu não lembrei, e ele também tem uma costeletinha, era costeletinha que eu não consegui lembrar e que me deu dificuldade. E ele é um pouco mais forte do que eu fiz ele aqui. Ele é mais, ele é mais forte. Então vamos duplicar essa camada e vamos editar isso daqui. Vamos então começar com um pouco de proteína. Certo. Vamos botar uma proteína aqui. Deixa eu aumentar esse flow aqui desse brush. Vamos fazer um braço aqui pra ele. Assim, invejado. Vamos dar uma aumentada aqui nesse inclusive, é, inclusive Esses daqui, assim... É, eu não lembrava que isso daqui era, era bem folgadinho, né? Esse, esse pedaço aqui, assim, que tinha essas faixinhas, né? Isso aqui era uma coisa que eu não me lembrava. A bota dele tem um pé até mais arredondado, né? Eu acho que era, era algo mais característico do, do traço, pelo menos nessa época aqui, né? Do comecinho do, do anime, que é a parte que eu, que eu vi de verdade, né? Então... Eu não teria como fazer muito diferente. E ele não tem diversas cicatrizes pelo corpo. Ele tem uma, eu acho, que é ali no meio do peito dele. E quando eu vi, eu lembrei, ah, é, ele, ele tomou isso daí do, né, do, do, outro, do outro boneco, né? Tem um boneco na história aí que, que é o responsável por esse negócio aí, né? Eu acho que aqui a gente podia até, né, fazer esse peitoral dele. Meio que dar essa esticada até ali, né? Faz sentido, porque o, o sovaco, o ombro e o final do bíceps e os e aqueles aqueles dorsal aqui atrás, eles todos compartilham quase que a mesma inserção ali, né? Então, é algo que faz sentido. Eu acho que dá pra gente deixar ele mais forte também, se a gente der uma aumentada aqui no trapézio descendente. Eu não sei, eu ainda sinto que aqui devia ter uma coisa mais assim, não sei. Muito bom. o que, que tá, que que eu isso aqui é algo que eu não lembrava, mas que acontecia nessa época daqui, era ele ficar com esse olho inteiro fechadinho aqui. Aí eu, o desenho, para não perder a conexão, colocava aqui essa linhazinha, que é uma, uma forma muito legal de fazer isso. Esse nariz, ele não é pontiagudinho assim, ele é mais reto, né? Ele é, ele é mais quadradão, né? A, a cara deles de lado é um negócio... <risos> Acho que eu exagerei. Mas é uma, uma coisa meio assim, né? <risos> Aquele olho mais comprido e fino aqui, assim. E um nariz mais retão assim que é uma coisa meio incomum né não é um design tão tão recorrente então só... nossa só de fazer isso daqui já fica muito mais parecido vamos lá o outro detalhe importante era esse daqui nossa eu acho que isso daqui é assim fundamental para esse personagem não tinha como né faltar com isso era é inaceitável o brinco não lembrava de brinco nenhum nesse homem. Não, nunca ia pensar nisso. É, e ele, pelo jeito, a cicatriz dele, né? Ela fica aqui na, na peitiola dele, de fora a fora. E tem uns, uns, uns risquitos aqui assim. É mais ou menos isso daí. Eu acho que a gente também consegue aumentar um pouquinho, é, né? Agora que a gente já deu essa musculosidade aqui esta pra ele. A gente consegue fazer algo parecido com, com as suas... Com as suas perdas não é? Eu acho que... Que pode ser, porque as pernas é fina ainda, né? a perna comprida e muito forte. Eu acho que eu, eu tô satisfeito com isso, né? Eu, eu, sinceramente, acho que vale até a pena a gente resgatar aqui de volta essa camiseta pra apesar que eu já, já fiz a cicatriz, então eu vou deixar é, não quero saber não esse gorro dele, ele tem um um Deadpoolzinho aqui atrás e é aí que vem a parte das, dos pedacitos isso aqui é um detalhe que eu faltei e é aquele negócio, né, Kataná, tem um monte de de coisinhas e detalhes isso daqui tá um pouco grande demais, né, se você for parar pra pensar é, e aí cada uma tem uma cor, e tem um detalhe, tem um negócio mas eu... Ah! E o que ficou falta esse aqui, nem... que essa cicatriz acontece durante essa porque essa imagem promocional não tem. E agora eu tô... Hum, será que essa imagem é oficial? Ou eu fui enganado, hein? Mas eu vou incluir ela aqui, porque eu tô... Eu vi ela em alguns outros lugares. Essa cicatrizinha aqui no zóio dele. Se pá, não sei, não faço ideia. Tá aí, ó! Uma correção feita aqui. Ó, isso aqui eu lembrava, hein? Isso daqui eu lembrava, porque a calça fazer uns... Uns negócios assim. Acabou! terminamos o nosso vamos fazer o nosso segundo personagem então que é para ser o toguro do yu hakusho a gente pode fazer esse toguro aí é, em duas em várias versões né ele, ele ele sofre várias alterações durante o seu a, a história eu acho que a gente podia ir para uma bem bizarra eu lembro de uma versão bizarra dele Talvez não seja a mais bizarra, mas eu lembro que era bem bizarra Vamos ver como é que fica E um rápido comparativo do antes e o depois de cabeça com, com consulta faz uma, faz uma diferencinha, né? Pois é 404Metsubo, muito obrigado aí pela sugestão que foi muito maneira Vamos para a sugestão do Alexandre Alexandre AXD, Toguro, Toguro Eu vou fazer a mesma técnica que a gente usou no, no começo desse vídeo E eu vou fazer aqui Eu preciso realmente ajustar esse brush O flow dele é muito exagerado então, Vamos lá, Toguro eu, eu lembro de uma imagem do Toguro que é, Acho que é a cena que ele fala lá do Vem na maciota Aquela dublagem maravilhosa Eu lembro que é uma cena que ele tá meio assim, ó e ele tem aqueles ombros, ele tem uma sombreira gigante, né, a mãozinha no bolso aqui, aquele palitozão dele. E aí aqui do pescoço dele tem um Sméagol, né, um Sméagol assim meio Michael Jackson com cabelo cachado, bonito, corado no ombro dele assim, como se fosse um periquito, né, uma, uma... <risos> Eu não sei porquê, mas isso daqui é uma cena que eu lembro do, do Toguro, assim, é ele com aquele óclinho dele. E esse cara cocorado nele, se... e eu lembro que esse cara aqui já tava preparado, né, desde sempre para a situação pandêmica que a gente vive hoje. Ele já tinha uma mascarazinha, provavelmente que deveria ter uma boca horrível, né, devia ter uns dentes medonhos. Toguro devia ter um cinto lá em cima na cintura, né, aquela, aquela cintura alta pra caramba, mão no bolso ali, no bolsinho. Ele tinha um paletó, acho que ele não tinha gravata, né, eu duvido que ele tivesse gravata ou coisa do gênero. E ele tava lá, vem na maciota. Eu, ó, era pra fazer um boneco só, mas eu vou fazer os dois. Mas esse cara eu tinha certeza que ele tinha uma, uma gola V enorme e uma máscara. e também usava terno, ou paletó, ou sei lá. <risos> Vamos ver como é que vai ficar isso. Vou borrar um pouco isso daqui. Eu já consegui pegar mais ou menos as proporções e o gesto que eu queria pra nossa cena. Mais do que suficiente pra gente já ir fazendo as paradas aqui. Vamos lá então, Toguro. Acho que aqui a gente vai ter aquele nariz mais de anime clássico, né? Um narizão mais assim... É... Eu lembro que ele era um cara muito tranquilo Então, eu não sei se ele tem uma, uma sobrancelha maléfica aqui já, sabe? Vou fazer aqui os óculos dele É... Eu lembro que ele tinha um rosto com um queixo muito fino e cumprido pra cá. É o traço do Togashi, né? É o Togashi antes, um pouco antes do Hunter, né? É, é engraçado como o traço do Togashi é uma coisa mutante, bizarra. Mas acho que é isso que, que é legal. Eu lembro que ele tinha uma boca um pouquinho mais detalhada, né? Era, uma, era um negócio mais ou menos assim. É... Agora o cabelo dele, meus amigos. Vou fazer um gogó enorme aqui pra ele. Uma <risos> Uma pescoceira aqui, eu tô me sentindo um peixe aquático aqui, eu tô me sentindo lá um nada baral. Eu, eu vi, eu vi muito pouco o Yu Hakusho, eu lembro muito da abertura. Eu sei mais ou menos a premissa da história. lembro de alguns... Eu lembro de muito das dublagens. É engraçado porque eu tenho pouquíssima memória da história. Mas eu tenho muita memória da... Eu, tipo... Eu lembro da voz do Kuabara. Eu lembro de tudo. Eu lembro dessas coisas. Mas eu não lembro da, da, da história, assim. Eu lembro do poderzinho dele, que ele tirava. Eu, eu não sei. E o Hakusho é um, é um desenho que eu... Eu queria muito uh, me reconectar com ele em algum momento, assim. Porque é algo que realmente ficou perdido na minha, na minha história aí. Agora o cabelo desse cara... Eu acho que ele tinha umas entradinhas assim, ó. Eu posso estar sendo muito ousado. Ele tinha umas entradinhas assim. Aqui, ó. Eu, eu, vou, eu, eu vou dizer que era algo assim. Ele tinha um topete pra trás só? Isso aqui não tá certo. <risos> Isso também não. É, ah, ah, gente. Infelizmente. Eu sei, eu sei que é um cabelo bem... bem arrumadinho. Mas eu não vou saber... Eu não vou saber lembrar. Eu vou fazer isso daqui, é o, é o melhor que eu consigo fazer neste momento, nossa senhora Vamos lá, a roupa dele, eu, eu não lembro Ele devia ter uma camiseta aqui por baixo, né? Um botãozinho esperto aqui, assim Aquele detalhezito aqui do, do paletó É... Ué, tá ficando elegante esse cara, hein? 2,88m <risos> O cara é alto, né? Aqui, mais caidinho para esse lado Vamos fazer a camiseta dele aqui É... Eu vou botar a mão dele no bolso aqui assim, ó Desenhar um pouquinho da mão, só pra você não falar que... Ah, Guilherme, não tá desenhando mão por quê? Tá com medo? Tá com medo, Guilherme? Ah, tô, tô vendo isso aí, escondendo mão, caramba. Vamos fazer aqui então, um cintinho pra ele. Um cintinho, eu, eu, eu imaginaria que o cintinho dele ia aparecer. E aquela calça com cois assim, bem alto. Eu não sei se isso é cois que chama, talvez, talvez tenha ficado um pouco estranho. Eu desenhei um armário. Ai, <risos> minha barriga tá doendo. <risos> Puta, esse braço, esse braço tem que ir muito lá embaixo, né? Essa mão aqui tem que estar tá passando lá do... É isso aqui, ó. Eu vou desenhar ele da, desse, desse, dessa altura pra, pra baixo, tá ligado? Vai ser isso daqui. Eu acho, eu acho que ele tinha um pouco mais de cintura, talvez. É, um pouco mais de cintura. É, uma coisa mais assim, mais, mais moderna, menos... É, aqui aqui eu, já não, eu já tô viajando, não faço ideia do que eu tô fazendo aqui. Tá bom, eu lembro que ele tinha uma sombreira. E vamos fazer agora o um amigo cocorado dele aqui, o Zé o Zé não sei o quê. Eu, eu queria imaginar aqui uma relação mais assim pra essa perna dele, pra gente conseguir fazer algo que faça sentido, que isso aqui é uma pose... Desafiadora, né? Eu vou fazer a cabeça dele mais ou menos aqui, assim, ó. É... Pro pescoço dele ficar mais ou menos pra cá. É... A mãozita dele aqui. Esse aqui eu meio que tô refazendo um pouco, né? A, a, a, o rascunho atrás ali. Tô preferindo fazer algo mais estrutural, porque aqui eu, eu tô querendo prestar atenção nisso. Uh, eu lembro que esse cara tinha umas mãos com as unhas finas. Ele tinha. Ele tinha umas mãozicas assim, ó. Tá bom, não é pra tanto, né? Não é pra tanto. Então, ó. Assim. Assim. Eu, eu, eu ainda acho que ele tinha, assim, um terno, um terno também. Porque essa aqui era dupla, dupla bem vestida, né, meu? Eu lembro que esse cara aqui, ele era mais flamboyant, assim, ele tinha uma, uma gola de vampiro. Será possível? Será possível? foco! É, então, ó, vamos fazer ali. Vamos fazer eles compartilhando o mesmo lugar, o mesmo, a mesma, a mesma visão aqui, assim. Ele vai estar tá usando aquela mascrita dele. Eu lembro que não era uma máscara comum, era uma máscara que tinha algum, algum detalhe, assim... Curioso nela, eu não lembro se eram furinhos ou o que quer que fosse E ele tinha um olhos assim, uns um olhos fino uns um olhos fino, fino, fino E o cabelo dele era dividido no meio E, e, e encaracolado assim, meio, meio, meio Michael Jackson mesmo Porra, é bem possível que tenha referência ao Michael aqui O autor de anime sempre coloca referência nos bagulho Essa galera do mangá aí, coloca umas ref Nossa, se não sei se era exatamente isso. Eu perdi um pouco o shape do que eu queria ter aqui. Eu lembro que o shape era um pouco esse, ó. Era, um p... era isso aqui mesmo. Era isso aqui mesmo. Ó, juro, não sei o nome desse boneco. Se você me perguntar, Guilherme, como é que era o nome do cara que ficava cocorado no Toguro? Não sei. Tá bom, temos aqui Toguro e um, e um rapaz cocorado nele aqui. <risos> ó, esse Toguro eu tô muito... Eu tô assim botando muito respeito nesse homem. Pescoçudo, queixo fino, oclinho sh pichadinho. Eu acho que era mais ou menos isso. Vamos pegar uma ref agora e descobrir o quão errado eu tô. Esse foi muito fácil de achar referência. Tudo que tinha pesquisando o Toguro já era exatamente o que eu queria. E olha só que coisa louca. A máscara, o personagem que usava uma máscara, não é o personagem que ficava corado no Toguro. Ele tinha mesmo cabelo. Dividido no meio é mais encaracolado, eu achei que o cabelo dele era muito escuro Mas não era, eu meio que misturei esses dois carinhas aqui de baixo Num boneco só, e não era O Toguro tem a roupa mais solta, desleixada, amassada que eu já vi na minha vida Apesar que tem uma moda do, do, do, do, da roupa largona no Japão já desde sempre, né E como esse bicho é feio Eu, eu fiz, nossa, eu, eu melhorei muito o design do <risos> o cabelo do Toguro também estou muito desapontado Eu achava que era um cabelo muito mais elegante Fazer o que? Vamos, vamos, né? a gente tá aqui Não tá pra inventar de novo Dava uma série, hein? Redesign Redesignando personagens Eu vou arrumar, vou fazer do meu jeito Olha, Se você gosta dessa ideia, deixa o um like aqui no vídeo Comenta algum personagem É isso que eu quero aqui agora Nos comentários desse vídeo, eu quero que você diga pra mim um personagem Pra eu recriar o design Não só pra eu tentar lembrar Aí pode ser um personagem que eu não conheça, né? Porque eu fico limitado a lembrar dos personagens que eu lembro pra fazer essa série Pega um personagem talvez que eu não conheça Talvez vilões do Ben 10, porque a gente tem o um compromisso, você talvez saiba, de fazer o Vilões do Ben 10 Parte 2. Mesmo que a gente não tenha feito a Parte 1 ainda. Se você quer que eu faça o Vilões do Ben 10 Parte 2 refazendo o design dos vilões do Ben 10... Deixa um, deixa um vilão do Ben 10 aqui pra mim, quem que você quer que eu faça? Se você não quiser o Ben 10, sugira outra coisa também, mas manda bala nesse comentário aqui, só com aquele like. Se inscreve no canal, que isso Vamos lá então, eu vou duplicar essa camada, diminuir essa opacidade. É, não, deixa a opacidade 100%, mesmo. a gente vai trabalhar aqui apagando e remendando o nosso... Nosso Toguro, então o Toguro Ele não tem esse nariz de galã Ele tem um nariz mais parecido com o meu Que é um nariz mais pra baixo Cheio de detalhes Cheio de ranhuras E coisas, e ele, ele tem uma boca Assim mais detalhada, mas ele também Tem um beicinho aqui pra cima ele também tem aqui Esses cantinhos da boca que fazem ele Ficar com uma cara de vilão, o queixo Dele é muito mais comprido E muito mais fino do que qualquer Esperança que eu poderia ter De <risos> E ele tem aqui, né, as, as, as bochechas muito, muito exacerbadas É mais ou menos assim Meu Deus do céu Aqui o lado do cabelo dele varia um pouco entre as versões Tem umas que parece que é bem raspadinho cinza Tem outras que parece que é um cabelo maior E o cabelo dele é uma... É, é isso daqui, meu... Nossa, ele é muito mais agressivo assim mesmo. É interessante como essas decisões de design, esses detalhes no design é, fecham essa figura mais, mais agressiva mesmo. Isso aqui é um vilão, cara. Isso aqui é um vilão. O pescoço dele realmente é uma coisa fina e medonha. É, o, ter, o terninho dele eu, eu não vou mudar muito não. Eu acho que eu vou só adicionar mais algumas dobras assim pra ficar bem, bem no estilo do desenho mesmo original, ele tava, ele ficava mesmo com a mãozinha no bolso. Eu acho isso maneiro. Só que, né? Não, não é que acabava que não, né, esse, esse esse terno dele era é gigante, ele continua lá atrás. Nossa, mas eu vou eu vou fazer algo só assim aqui, assim. Espero que esteja bom pra vocês. Vamos lá, óculos. O óculos dele, ó, é, ele não tem sobrancelha. Esse é um detalhe que faz o bicho ficar do mal na hora. O bicho fica do mal no momento que você tira a sobrancelha. É que é isso, né? Quanto mais coisas você consegue colocar num personagem que são atípicas do que possa ser considerado aquelas características tradicionais de um protagonista, né? Olhos vibrantes e, e alegres e... E coisas do gênero, é... Mas você consegue distanciar ele desse, desse momento aí. Porra, mas esses brilhos no, no, no, no zóio dele aqui é da hora, hein? Nossa, ó, o bicho dá medo. Pescoção gigante, estralando, casacão, roupona. Essa roupinha dele aqui, ó, xarará. Só toda a roupa dele é larga. Mas faz todo sentido, né, pro Toguro ter roupas muito largas. Porque ele, né, se não fosse assim, toda hora... Tava no dilema do Hulk, que era o quê? Sempre rasgando a roupa. Esse cara, de fato, uma roupinha mais aqui assim. Ele tem uma camiseta por baixo. Só que ele, ele mostra assim, né? Tem um, um, um V aqui. Não é um terno, é, é uma roupa. Ele tem uma mão medonha. Talvez as unhas dele cresça. não, ele tem as unhas grandona assim, meu. Tem as unhas grandona assim. Isso aí, caramba. Pô, eu tô muito feliz de lembrar tanto de um. De um desenho que eu tenho muita pouca Esse é o primeiro hard que eu acho que dá certo Ele também tem cara de mal Tem um queixo fino Tem um nariz meio, meio malvado Ele tem uma boquinha assim ó. <risos> Tem aqui o zóio O zóio de cobra É meu amigo Você não pode bobear com boneco de anime E aqui o cabelo dele Vamos apagar tudo e refazer? Vamos pagar tudo e refazer. Então o cabelinho dele, ó, tem aqui essa meiota, tem aqui essa divisão, e ele cai mais assim, ó, mais, mais soltão, mais soltão. Pô, isso aqui é bonito, usar bonito. E aqui também assim, aqui mais pra cá, vou fazer cair mais assim desse jeito. E aqui tem uns cabelinhos fora assim. Pô, muito legal, muito bom. Também bicho medonho, bicho medonho que anda corado no outro. <risos> o joelhinho pra cima, velho. <risos> tá de brincadeira. Ai, ai, eu acho que faz sentido ele ter uma mãozinha mais pra cá. <risos> Vamos botar um dedinho dele aqui assim, ó. Nhé, Toguro, é, eu, eu não faço a menor ideia da voz dele. Eu gostava da voz da Burá também, né? O da Burá tinha uma voz maneira, viu? Putz, grila. E um poder top, né? Que era cuspir e os outros viram pedra. Que poder top. Poxa. Tá aí um personagem que tem um design esquisito, né? A gente podia tentar refazer ele também, hein? Porque ele é o um demônio com o com colã azul. Que, como é que daria pra refazer aquele personagem? Talvez colocando um outro contexto nele que não fosse o do Dragon Ball. Bom, nossa. Ficou de respeito isso daqui. Vamos tirar nossas refs aqui e vamos comparar. <risos> o antes e o depois do Toguro, o Toguro Johnny Bravo Samurai Jack e o Toguro mais fiel aqui. Pessoal, encerramos aqui mais um desenhando de cabeça, espero que vocês tenham gostado desse episódio, se você curtiu, deixa aquele joia, deixa as recomendações para nossas próximas séries, para outros personagens dessa daqui também, e me siga nas outras redes sociais que toda quarta-feira tem live rolando, você já viu o contador ali no começo, a Black Friday está chegando, quando chegar a Tal da sexta-feira eu vou disparar os e-mails e pelos próximos cinco dias do disparo dos e-mails você vai poder comprar os cursos do canal Dirty com 50% de desconto. E eu tô preparando um conteúdo legal aí pra gente conseguir lançar no Natal no final do ano. Eu e Lailton estamos mandando ver pra gente fazer um conteúdo maneiro pra entregar pra vocês também aí uma, um, outro, um outro produto. Beleza, gente? Nossa, a luz, a luz do dia aqui estourou na minha face. Eu estou, né, destacado. É a brilhosidade desse, né? Desse vilão. <risos> é isso aí gente, muito obrigado, valeu e falou!